Vídeo de dicas, né? Continuando aqui essa série aqui que eu tô dando dicas pra galera pra poder dar uma ajudada na gameplay, beleza? Então... Hoje... Como vocês podem ver no título aí, hoje eu vou fazer um vídeo aqui simples, rapidão, de como você pode é, melhorar suas situações de vantagem, né? Fica muito difícil você perder uma situação de vantagem, né? Então, vamos lá. Se você tá curtindo esse, essa série aqui, né? Uma minissérie, vai. É? No, no canal, se você quer mais vídeos, deixa o seu like, comenta aí, fala que você tá curtindo. Que aí eu consigo ver, né? Que vocês estão curtindo o conteúdo e consigo fazer mais pra vocês, beleza? Então vamos lá, galera. Normalmente, situações de vantagem, é. Quando eu digo situações de vantagem, são dependendo do mapa. Por exemplo, na Inferno, se você pega um três. X3 ali na inferno, você tá de TR, é assim, a probabilidade de TR ganhar é bem maior do que do CT, né? Porque o mapa, ele é bem aberto, os bombos são muitos, é muita distância de um bombe pro outro, então você acaba que, tendo que arriscar muito, e é um mapa que, tipo, se o time TR jogar certinho, é muito difícil você ter ganhar. Eu lembro muito lá em 2016, na época da LG aí, eu, eu vi uma vez, não sei se foi do Fallen, do Code, eu sei o que, que, que eles falaram, que era impossível eles perder um round desde que eles saíssem da vantagem, então, tipo, se eles tivessem 5x4, era impossível eles perderem um round, porque eles Sabia exatamente o que fazer O que acontece galera Quando você tá numa vantagem Principalmente jogando esses pugs aqui na GC Ou R RPL A tendência é do cara Que tá na desvantagem de Tentar descobrir o jogo Então vamos supor que a gente tá aqui Jogando no meio pá, Morreu um nosso E a gente matou dois Ficou uma situação de 4x3 Um amigo nosso miado aqui na carroça Um nosso marcando palácio Um marcando B E o outro aqui no meio Pra suportar, beleza? O que que você pensa? Vamos lá Nós matamos janela E matamos L A gente sabe que tem mais dois Pelo menos pra A E mais um pra B Porque a gente matou L A tendência De quase todos os times 70% dos time, é eles jogarem Então, eu sei que quando eu tô jogando Pug Eu falo pra galera, né Que tá jogando mas de, Para mira que nenhuma é. erra Tipo, é, é insta, velho Insta O cara que tá na desvantagem Ele vai tentar jogar Então, se você tá numa vantagem boa Num mapa que ele é muito aberto Mano para a mira ali por 20, 30 segundinhos. Porque a tendência é você, pelo menos, no mínimo, 50% das vezes, pegar uma kill de alguém avançando, de alguém, sei lá, querendo flash pick janela. Tipo, pra tentar ganhar espaço, pra tentar ganhar vantagem. Então, tipo, é uma parada que, <coughs> é uma parada que vai acontecer muito. Se você se policiar e fazer isso, você vai, com certeza, pegar muitas kills. O que seria também você parar a mira e pegar Berrando? Parar a mira e pegar Berrando, guys, não é simplesmente você chegar aqui, por exemplo, na rua do meio e parar e ficar mirando janela assim. Então, porque a chance de trocação aqui ela não é tua vantagem, não é bom pra você, é melhor pro cara, se ele mangar uma você vai ficar cego. Então a tendência é quando você pegar suas kills, você pegar uma posição que você no mínimo vai ter a informação do cara e vai sair vivo, beleza? Então quando eu falo pra parar a mira e esperar não é só você jogar pra matar ou morrer numa posição é, que você acha boa é você pegar uma posição que você, a chance de você matar é muito maior do que ele te matar e caso você não consiga matar, você consiga se esconder então por exemplo, você pegou o um kill aqui no meio você bota a mira aqui no L, o cara passou umas 5 correndo, você viu ele passando, não conseguiu matar mas você consegue ter a informação que ó, oh, eu sou o Moscow 5, aí a galera que tá lá no outro lado do mapa começa a trabalhar em cima disso, entendeu? Então essa é uma, é uma dica importantíssima, senão assim, principal, para a mira que deu barra. E eu acho que de, de resto assim, galera, é... o CS é um jogo muito é, controle de mente, né? Tipo ah, vamos entrar na mente do adversário, vamos ruxar o Bart faz isso bem, né? Começa a irritar, fazendo umas paradas e isso é bom, cara. Então tipo, se você começa a pegar aqui o para mira, pegar aqui o para mira, os caras não vão saber o que fazer, eles vão ter receio de querer pegar em de querer bater, entendeu? E jogadores que se destacam muito nisso São aqueles jogadores lurks, né? Que tipo, por exemplo, o Code fazia muito bem isso Ele punia bastante é... A gente pegava aqui o na B, por exemplo, da b 2 aqui Aí ficava um 4x3 pro CT O Code tava punindo a galera que tava aqui no meio Indo costas E ele punia Então, tipo, assiste bastante demo dele Assiste bastante demo de pessoas que fazem isso e Vocês vão ver como vocês vão aprimorar bastante O jogo de vocês E outra coisa, galera Vamos supor que vocês peguem a vantagem Não aconteça nada Um 4x3 é... Não aconteceu nada O outro time resolveu não bater Mano, é o famoso junta e vamos ver o que dá pra fazer. Tem duas opções. Ou você junta todo mundo, que eu, que eu considero melhores, né? Ou você junta todo mundo num bomb e faz a, a entrada, por exemplo. Tá um 4x3, vocês quer jogar safe, tá tudo, tem nego miado. Mano, junta todo mundo... Faz uma execução bonitinha aqui, que dá pra improvisar na hora, e entra no bomb. Mas, eu sempre gosto de pedir pro time, tipo, pra um descobrir o que que tá acontecendo. Tipo, o time fica pronto do outro lado do mapa, ou tipo, duas pessoas ficam aqui paradas esperando. Enquanto um cara vai entrar e vai descobrir. Por que, galera? Porque às vezes pode ser um stack aqui. Às vezes pode ser dois caras aqui, um lá no outro lado. Então você vai na força maior. Então não adianta nada você ter quatro caras vivos, né? Um a mais que o CT, dois a mais que o CT, se você vai num bombe que tem dois, dois bonecos, três bonecos. Vai ser como se fosse uma trocação normal, vai ser como se fosse um round normal. Então eu aconselho sempre vocês. Ah, tamo, não tem tempo pra poder descobrir. Vai todo mundo junto? Faz uma parada bonitinha. Se tiver tempo pra descobrir, bota um cara pra descobrir onde pode ser. E o resto fica esperando e joga em base disso. Ah, tem dois B, dois B, entra. Ah, então você vai. E seu time já tá pronto pra entrar. Então não dá nem chance pro, pro CT girar. Isso funciona bastante, beleza, galera? E de CT, galera? Você se vocês pegar a vantagem, uma dica super importante, vocês estão na vantagem aqui e, por exemplo, sei lá, 4x3 para vocês que estão de CT. Em vez de vocês pegarem a posição que vocês vão dar o win, ou vocês vão matar ou vocês vão morrer, joga por info, entendeu? Tipo, vocês estão numa vantagem aqui na, na miragem, aqui, sei lá, e caralho, calma aí. Vocês estão numa vantagem aqui na miragem de 4x3. O cara que tá na B aqui, em vez de ele pegar uma posição que ele vai matar ou morrer, tipo, vai dar o win total, Pega uma posição, de, tipo, safe, joga por info, tá ligado? Joga por info, guys. Tá vindo B, B, B, comendo B, recua. A chance de ganhar é maior, claro. Você pode vir aqui e matar todo mundo. Mas se você vem e dá a Win e você não mata, você já perdeu totalmente sua vantagem. Então, tipo, tenta se policiar bastante nisso. Você tá numa vantagem, o TR precisa descobrir. O TR precisa vir, você sabe que se você só pegar a info, você vai conseguir já ganhar um round. Que não é a kill mais importante, às vezes, né? E você fica só pegando info, jogando por info, jogando por info. Então, tipo, eu já vi muito players policiar isso. Cara, quando um cara faz isso, é muito bonitinho, tipo, é muito foda, mano. É um CS bem jogado, aliado. O cara, em vez de ele jogar pra kill, ele fica, tipo, pegando info, sabe? Aqui na base CT, por exemplo. Em vez do cara ficar aqui, tipo, cravado aqui, caverna, ele fica só jogando na info. Entendeu? Ele só fica pulando aqui. Pegando Info e então, tipo, ele vai jogando certo. Ah, entrou a verna, guys. Ah, é, é, pode vir. Ele pegou a Info, ele se escondeu, tá vivo. Ele joga uma situação de 4x3. E a última dica que eu vou passar, guys, é não deixa o cara plantar e se posicionar se possível. Beleza, Você tá numa situação de vantagem aqui na miragem Você tá com um cara na jungle Um cara na base CT, sei lá, uma posição assim Do tipo ligação <coughs> Os caras eles esmocam o base CT ou eles esmocam a ligação aqui E começa a entrar A, você sabe disso A não ser que você esteja muito meado Você sabe que vai ser uma trocação muito difícil de ganhar não Deixa os caras esmocar a liga Bangaba CT, Molotovar, vir plantar, se posicionar. Tipo, se der, não deixa. Porque é muito... aí você perde totalmente quase a vantagem. Porque os caras eles vão ter plantado, aí girou. Agora é você que vai ter que correr atrás dos caras. E eles vão estar bem posicionados. Ou seja, não valeu de nada você ter vantagem. Então era um dos erros que acontecia bastante nos meus times. É que a gente tava na vantagem, mas a gente deixava os caras entrar e plantar e se posicionar. Quando isso acontece, acabou a vantagem. Né? Então... Se possível, sempre não deixar o cara plantar e se posicionar. Ah, Phelps, mas você não falou pra pegar info, jogar por info? Beleza, você jogou por info aqui, você pegou, você expotou Vai travando os caras, mano. Molotov default, molotov fogo, atira nas smokes, faz flash pick. Não deixa ele jogar se si possível. A não ser que você saiba que se você tentar fazer alguma coisa, você vai acabar perdendo... Você vai morrer e vai acabar perdendo a vantagem, beleza? Então essa acho que é uma dica mais importante também. É, eu falo isso bastante no Pug, ou na GC, ou na... RPL, guys, só Deixa os caras plantar, se posicionar Se você tiver, tipo, não vale a pena o risco entendeu? Você tá num 5x3, você tá com 10 de vida Você sabe que se você der win aqui você vai perder a kill é, Então, tipo, espera Então joga o retake bonitinho E aí o time tem que ter um retake bonitinho Se não, não deixa os caras plantar e se posicionar Beleza? Então esse foi o vídeo de dicas, mais um vídeo de dicas pra vocês aí Tamo junto, até o próximo vídeo, é nóis, valeu